Fala Gente, beleza? Primeira vez aqui em Penha Realizando uma trilha né? Mata fechada é, Comecei aqui pela praia de São Miguel Eu vou tentar sair Lá na praia da Galitinha E posteriormente na praia da Galita Comecei a trilha aí já Comecei do outro lado Vim pela rua de cima, vou mostrar aqui no vídeo Então eu já tô ofegante, faz tempo que eu não faço trilha Acabei de subir aqui a Rua Evilárez José Mendonça E aqui no cantinho vai ser a entrada da trilha Naquela rua ali embaixo eu deixei a minha moto Falei com uma senhora ali Perguntei se era perigoso, ela falou que ia bem tranquilo Então, vamos lá Fazer essa trilha Pela primeira vez aqui Então eu não conheço nada Olha a plaquinha Trilha da Praia Vermelha dá pra ver mas tem uma vista muito legal que é pra, aqui na frente praia de São Miguel e aí dá pra ver esse costão aqui depois já é navegantes tem uma vista bem bacana Tajaí dá pra ver o Porto Até mesmo a, a margem lá de Balneário do a primeira Bifurcação Segui o caminho da água Vou vir pra cá Eu vou vir pra cá pra ver Se vai ter alguma abertura aí pro mar Mas aqui eu já vou começar a descer, rapaz Ah, tem Tem um estacionamento ali Pra ver os carros do que eu vi no Maps, tinha outra entrada por baixo também Pois é, aqui é, tem rua, casa Então a trilha deve começar aqui Deve seguir por aqui Tem uma placa ali Realmente, ó. Galeta, galetinha. Trilha. Por favor, não jogar lixo. Ó, tem lixo aqui, ó. Lixo ali. Não dá é pra entender esse pessoal que joga lixo na trilha, cara. Fala sério. Realmente, desci à toa. Mas faz parte, né? Primeira vez que estou aqui. É bom que no vídeo aí você já. Eu pego um bisu e não, não precisa refazer aí. Não, se eu tivesse continuado, eu não teria descido esse percurso. Mas não tem problema, vamos embora. Para vermelha. Eu vou continuar por baixo. Estou aqui. Vamos ver se eu chego lá na... Na praia da galetinha. E depois na galeta. Vamos embora. Só no começo ele tem um pouco de subida. Depois é mais reto. Sem falar que... Consigo ver aqui barulho de inseto, né, natureza em geral. E também dá pra ver o barulho do mar aqui. Primeiro lagarto que encontrei. Algo interessante dessa trilha é que você pode começar por aqui, onde eu iniciei. Que é do lado da praia São Miguel. Ou você pode iniciar do outro lado da praia vermelha. E aí a trilha se conecta, né. Você consegue sair lá do outro lado ou vice-versa. A trilha é bem limpa. Pra ver que tem bastante movimento pra cá Olha aí que da hora Olha só, saí nesse lugar com essa vista Aqui embaixo A Praia da Galetinha Me falaram, encontrei o um pessoal na trilha Continuar aqui, consigo descer Inclusive eu consigo ver lá a saída lá embaixo No GoPro talvez não dê pra ver direito E lá atrás a Praia da Galeta Também dá pra chegar É uma praia deserta né Parece que na verdade tem uma casinha lá Ou duas casinhas Não sei se é um quiosque ou se é Alguma coisa pra alocar Ou casa de pescador pode ser E já que eu tô aqui eu vou descer ali na Praia da Galitinha. Olha só, cara, tem um rastel um aí, astela folhas Aparentemente tem alguém que cuida aí, porque a trilha é bem limpinha mesmo. Vou dar uma abertura no céu azul. Baita de um costão aqui. Curtir, hein? Porque tu faz uma trilha completamente dentro da mata E aí depois você sai de cara pro mar Muito show de bola Muito show de bola Até me lembrei de uma trilha que eu fiz lá no Rio de Janeiro Era parecida Mata fechada Só que lá saí numa praia realmente Uma praia própria pra tomar banho Tinha areia, né? Aqui dá pra ver que tem muita pedra lá E aqui também, mesmo caso não dá pra tomar banho, mas é muito arriscado, né? Salva a vida, pira. Tem um pescador lá. Inclusive encontrei dois pescadores. Estavam voltando com o molinete. Leu os Urubu ali. Lá atrás, baralho camboriú. E lá? Lá onde vai meu dedo, lá é a praia do monge. Não, o sol tá entre as nuvens ali Mas se tivesse um dia completamente azul A vista ia ser diferente Mas mesmo assim Tá top, hein, muito bonito A trilha tava bem de boa hora que choveu Forte de noite aí Aqui onde eu vim eu achei que ia descer aqui, mas não Tem galã enfrapado, vou ter que ir por aqui Vamos ver qual que é boa Muita hora nessa calma, né? E aí, os urubu. Um abraço para o pessoal Minha esposa é. Por onde que eu vou agora? Cara, só de vir aqui já valia a pena Muito legal Fazia tempo que eu não Fazia uns 4, 5 meses aí que eu não fazia nenhuma trilha Pequena Como eu gosto Então Valeu super a pena, recomendo aí Uma trilha fácil de fazer E eu aí que tô parado, né, como é de 5 meses Fiz tranquilo, deu uma no começo lá, é mais afegante, mas tudo certo Cara, o mais interessante é que tem gente que mora lá que não parece uma poçada não Deve ser umas casinhas de pescador mesmo O um alojamento Mas é da hora Você moraria ali? Deixa aí nos comentários O lagarto fugiu Aqui eu consigo ver ele Amarelinho. vocês às vezes dá um susto esses lagartos, cara. <risos> Quando criança, lá em Joinville, também andava pelo. Tinha bastante. a mata fechada também. Aqui onde eu morava, no Vila Nova, a no interior. Cara, eu dei cada cagaça de lagarto né? na vida. Tem umas boias, deve ser tarrafa, eu acho, né? Não entendo nada de pescaria. Cara, que é bonito, é grande. Lá onde eu tava, lá em cima. Então, então, árvore maior. Só pra ver que não é uma. Parinha pra tomar banho, né? Tem um monte de pedra com limo Mas é só pra curtir o visual mesmo Óbvio que dá pra colocar uma cadeira ali Ficar de boa Trazer Uma cadeirinha, um rango Passar algumas horas aí É uma boa companhia Dá pra curtir à vontade Um bar aqui é bem ruim pra descer é Cheio de pedra aqui, ó não vou ir lá não ah, tem mais uma parece um alojamento ali tá? tem um peixe de pato parece de salva-vidas pelo menos as flores remetem vou voltar pra não escorregar ali e machucar tô sozinho aqui seria trágico ficar sozinho e machucado lá tem três pessoas Seis pessoas. E aí, será que são turistas? Trilheiro igual eu ou moradores? Mas olha esse cenário, que da hora. Qualquer trilha que vocês forem fazer, ela leva água, uma bolachinha também. Seja curta, seja trilha longa, né? Quantidade proporcional aí ao percurso, eu trouxe uma garrafa de 1 um litro. Como eu tô sozinho vai ser o suficiente. Tem uma entrada no um bananal. Não sei se tem uma vista lá ou se é só para cuidar das bananas. Mas vamos ver Não sei se tem alguma vista aí. Hum, mais uma E agora? Caraca, aqui tem uma descida bacana. Dá pra ver o mar. Mas como eu não vi nada no GPS, eu não vou me meter aí. Eu pensei que ia chover. Que nada, cara. Olha é só o sol, hein. Tá estralando. Saí esse caminho. Na vida eu não gravei porque tinha uma família voltando, eu não quis gravar eles mas aqui vai ser lá na praia da Galitinha dá pra perceber que o pessoal realmente cuida daqui, tá bem rastelado com as folhas pra cá é a praia da Galita, então bora lá, né ver o que, que tem de bom a realidade pra quem gosta de trilha, coisa boa de tudo isso é é a própria trilha, é está aqui nesse ambiente Ar puro, som da natureza Um monte aí de cigarro cantando E aí... Quando chega nesses lugares é um bônus, né? Cereja do bolo Uma vista pra praia, uma vista pra... Pros morros Enfim Só quem gosta mesmo de trilha sabe como é que é Tem mais pedra do que areia, né? Mas tem uma entradinha ali para, se quiser, se refrescar, para ver que é calminho. No cantinho, galetinha, pastão, galeta. Top aqui. Pra descer é fácil, qualquer morrinho é de boa. Agora pra subir. Chegamos. Cara, é super rápido. Vim muito tranquilo de lá. Se deu. Meu, 10 minutos, meu, é muito, tá? Eu vim bem de boa, tirando foto, gravando, parando pra curtir a vista. É muito tranquilo mesmo, sério, qualquer pessoa pode vir. Olha aí as casinhas que eu falei, cara, tem uma bonitinha também. Se fosse para alocar, cara, eu ficaria aqui tranquilamente, passaria alguns dias aí. Pra de acampar, acender fogueiras e também churrasqueiras similares. Muita cara de vida de pescador mesmo. Não tem é cachorro? na praia hein. Meu água super limpa aí. O cachorro tá aproveitando. Mais dois pescadores lá. Tem outro terceiro lá com guarda-sol Deve ser bom Acho que amanhã é, é roscoso a assim. ali. Tirar um tempo aqui, curtir A mulher teve lá atrás falar com os caras pegar outra linha. Isso já faz aí uns 15 minutinhos. agora tá retornando pra voltar na pescaria aí. Também que arrebentar a linha atrás né? Caraca, teve que ir lá, arrumar, retornar. Deu aí uns 15 minutos frouxo, tá? Se não mais. cara. Tem uma mini caverna aqui, ó. Que se formou. Curioso. Tem bastante cascalho aqui Um monte de concha quebrada Cara, eu fiquei de cara com essas casinhas aí Tem gente que mora aí mesmo o valeu lá em na Chapada dos Vedeiros, em Goiás. Muito parecido essas penas aqui. Lá é rio, né? Aqui é mar. Interessante que essas casas aqui atrás. E realmente o pessoal mora ali. Subida mais difícil. É uma subida pequena, cara Mas esse é o nível O quanto que eu tô sedentário Então esse isso é o vídeo de hoje Praia da Galetinha, Praia da Galeta Uma trilha tranquila Só vale lembrar, pelo que eu li nos comentários A conexão que faz até a Praia Vermelha Eu vi um comentário que teve Mulheres ali que não se sentiram bem Teve um cara ali que tentou é, Abusar dela Então aqui deixo meu recado de alerta Mulheres, tem muito cuidado, venham com mais pessoas, sozinhas não venham para evitar qualquer perigo, tá bom? Então é isso aí, gente. Se você curtiu esse vídeo, quer assistir mais vídeos relacionados, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Valeu!